Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Ricardo mix. A notícia na TV Duas vidas perdidas Uma delas a pessoa Que cê mais amou na vida Caminhando pelas ruas Com aquilo na sua mente e Alguém o empurrar nos trilhos Sua morte é iminente Mas eu acordei E agora tô no passado Isso parece um sonho Mas sabe, tô acordando Eu preciso mudar É uma nova chance de fato ela eu volto quantas vezes No tempo for necessário Eu não vou desistir Eu não posso fraquejar Um aperto de mão É a chave pra retorno. E não importa quantas vezes eu vou visar o topo, o destino eu vou mudar. As coisas são tão frágeis, tipo um novelo de lança. Puxa, é incessante, tenho meu Por não conseguir chamá-la Agora ela está morta e nada eu pude fazer Mesmo que os anos se passem não consigo esquecer Mas não tenho tempo após aquele incidente Eu sei que posso criar um destino diferente Dessa vez eu juro que consigo te salvar Nem que pra isso tenha que minha vida sacrificar Caiu eu prometo que vou conseguir salvar é sua vida eu de mim essa promessa se cumprir Eu todas as vezes mesmo que minha força ganhe Parece mais por um ato-assassino. Vocês dois perecem. Retorno da morte. Não consigo entender. Eu já vivia isso, então voltei por quê. Mas agora tenho a chance para recomeçar. Vou te proteger e ninguém vai te machucar. Não consigo. E mudar o seu destino Retorne de novo D. Mm -hmm.